Finalmente eu joguei com o um novo Brawler, Watson, que Brawler é esse? Bom, vamos lá, vamos ficar ligados porque tem muita novidade, tem caminho de troféus, tem passe de batalha, tem novas skins no passe e tem o Brawler Watson. Se liga só, aqui no canal Bruno Clash. E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte, já estamos de volta... Com mais um vídeo, com atualização, com novidades no Brawl Stars, mano E saiu o novo Brawler Watson, já vou jogar com ele aqui E mano, qual é esse novo Brawler Watson? Se liga só, bom, mas antes, calma, calma, calma Vamos dar uma olhada no novo caminho dos troféus aqui do Brawl Stars Tô com 30 mil troféus e você clica ali já vai direto ali pro prêmio maior, né Que é 50 mil troféus Agora então 50 mil troféus é o caminho Tem todo um caminho aí ganhando baús e tal Muita gente, eu vi muita gente falando Ah, mas por que eu quero 50 mil troféus e tal? Você vai ganhar baús Você vai ganhar baús aqui, consegue os baúsão Consegue aí melhorar sua conta se você não tem a conta melhorada total Beleza, XG é uma recompensa Essa é só uma recompensa aí que você vai ter também Chegando aí, mesmo que você não chegue aos 50 No caminho pra conseguir os 50 Uma hora você vai conseguir, né rapaziada? Você vai ganhar muitos Muitas, muitas caixas, tá aqui ó, caixa grande, caixa é, comum, caixa, mega caixa também Tá aqui, tudo isso no caminho de troféus Antes era ruim, era estranho Porque um monte de gente com 20, 30 mil, é, 20, 25, 30 mil é, é, troféus E não tinha, parava no, ali atrás no 14, mano Não tem sentido, então sim, acho muito legal E sim, foi muito bacana eles colocarem isso daí Bom você deve estar tá que nem eu aí desesperado falando Bruno, cala a boca, eu quero saber do Watson Calma, mano, calma, mano O Watson é o Brawler novo e vamos dar uma olhada então Porque agora você vai ver, dá uma olhada É isso, tá aí pra vocês na tela o Watson O novo Brawler cromático do Brawl Stars Mas Bruno, não era o Surge? Sim, mas pra português, pra língua portuguesa ele vai se chamar Watson Por quê? Não sei <risos> é, Não sei Sherlock Holmes, lembra? Levertar meu caro Watson Não sei porque Watson mano, não sei porque Watson Eu na verdade gostava muito de Surge Achava muito top, muito bacana Mas o Watson eu te confessar Que não tá totalmente Totalmente ruim não Eu achei legal, engraçado Watson What? Vou jogar de Watson, mano, é muito top, mano O que você achou? Comenta aí embaixo o que você achou da mudança do nome do Surge para, para português, né Para, para o Watson, o que você achou? Achou que é da hora? Achou nada a ver? O que você achou, mano? Parece que você achou seu cachorro Watson, vem, vem, vem, Watson Nada a ver, né, mano, Uma doideira, mano, Uma loucura Bom, mas o Brawler é realmente muito legal Bom, é cromático, como a gente viu Tá aqui escrito é, A probabilidade dele muda, né A gente já tinha falado sobre isso aí lá no lançamento do cromático o, o Watson, ele protege, ele ataca, mas principalmente ele festeja. O Watson ataca com cargas elétricas que se bifurcam ao atingir o, objeto, o alvo. O Super melhora suas estatísticas em três níveis e altera o seu visual. Então, além de tudo, ele vai mudar o visual durante a partida, cara. Olha que animal, hein? Diferenciado pra caramba. Vamos dar uma olhada aqui no Watson, nos detalhes, então, hein? Tá aqui pra vocês o Watson... Ali na frente tem escrito Yo-Yo tem dois botões, um lugar para colocar ficha. 8-bit? Bom, é, tem ali a, a, uma aparência mesmo de herói, quase um Megazord, um negócio doido. Ele tá ali com o. Um... Uhul Doidão! E tá ali, ó. Atrás tem também um rostinho ali atrás marcado. Tem ali duas, dois propulsores pra poder subir, voar, não sei. E na, aqui nos braços ele também tem ali aquele líquido, né? Aquele energético que ele tem aqui. No peito também. Muito legal também, hein, manos? Bom, vamos ficar ligados porque é o seguinte, ó. Vamos dar uma olhada. O acessório dele tá aqui, ó. O Watson sobrecarrega os circuitos e se teletransporta levemente pra frente. Três usos por partida. Esse é o, o acessório do Watson, hein? Vamos dar uma olhada então agora no Super do... O Poder Estrela, Super não, no Poder Estrela do Watson. O ataque principal do Watson se dispersa ao atingir... Paredes ou alcançar a distância máxima Então, se alcança a distância máxima e não, e não acerta ninguém Eu acho que ele dispersa mesmo assim Se bate em parede, ele também dispersa mesmo assim Então, dá pra fazer umas jogadinhas muito bacanas, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui na, no super dele uh, O ataque dele ali, ele descarga, dispara uma descarga elétrica Que se bifurca ao atingir os inimigos E a gente vê que se tiver o super também na parede Também quando não acerta nada Super, truque de festa ah, isso aqui é importantíssimo, o super do, do Watson, hein? A cada uso do Watson, o Watson é melhorado em um nível, chegando no máximo a 3, três, em três, três níveis. As melhorias são perdidas se o Watson é derrotado. Bom, melhoria 1. O nível 1 melhora na velocidade de movimento, então ele fica mais rápido. Quando pega o nível 1 ele vai andar mais rápido, provavelmente se locomover mais facilmente. Nível 2, hein, melhora no alcance da arma, então no 2 provavelmente ele aumenta o alcance do dano dele, hein Olha que isso daí faz uma diferença absurda Nível 3, hein, o ataque principal se divide em 6 cargas em vez de 2 Nível 3, então o nível 3 na hora que você arremessa ele divide em duas, né, o ataque principal dele Nesse caso, se você tiver no nível 3, na hora de você atacar, além de você atacar mais longe, na hora de dividir, ele não divide em 2, ele divide em 6 2, 2, 2 Imagina que loucura, ou abre, não sei é uma... Por isso que falaram que é uma mistura de, de gênio, com de gênio com quem quer um spike Cara, muito doida, né? Muito doida Tá aqui então pra vocês, a velocidade de recarga dele é lenta e o alcance é normal, pelo menos ele normal, sem ter eh, esse nível aprimorado Muito bacana, a velocidade do movimento dele é lenta então, hein A gente vai jogar com ele aqui, galera Vai jogar com ele aqui agora Mas antes, calma aí, galera Ah, os pins, isso mesmo, as reações dos Brawlers Tem aqui as reações do Watson Tem aqui alegria, tristeza, raiva, que já vem padrão E aí tem os especiais que você vai ganhar, vai liberar aí também Que são esses daqui, olha que legal Esse aqui é muito legal, hein muito bacana, tem esse aqui tomando energético, tem muito, ó, oh, tem esse aqui bravão, tem uns muito legais, cara, muito legais mesmo, bacana, gostei, ó, bacana demais, hein? É isso, isso daqui você vai poder usar durante a partida, hein? Bom, vamos lá então, vamos dar uma olhada então agora no próximo item... Brawl Pass! É isso galera, já estamos aqui dentro do Brawl Pass, mano A nova temporada, temporada 2 Estação dos Monstros É o nome da temporada, galera Bom, tá aqui o Brawl Pass, tem muita coisa que eu quero mostrar pra vocês A gente já vê ali um spoilerzinho do que seria o Brock Super Herói Que é o nome da skin do Brock, que ele vai parecer um Power Ranger, mano Muito, muito legal Bom, primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é o valor Tá aqui pra vocês o Brawl Pass Desbloqueei missões extras e recompensas do Brawl Pass por 169 gemas Tá aqui pra vocês as recompensas que você vai ganhar Você vai ganhar ali o, o Watson Vai ganhar também o, o a skin do Brock, né? Do Broker Power Ranger, vamos brincar assim uh, Do Brock Super-Herói E também a skin do Watson, que é uma skin muito, muito legal Que eu vou mostrar pra vocês também Que tá muito bonita, mano Além, é cara da, das... Daqueles pins né, especiais que você vai ganhar também para poder usar nas partidas Tem também a possibilidade de comprar o Brawl Pass Mais 10, mais 10 patamares E eu já mostrei aí no vídeo anterior Que vale muito a pena comprar Se você tiver as gemas, compra Porque vale muito a pena 249, hein galera 249 eu Vou comprar aqui agora o Brawl Pass Mas galera, antes de comprar o Brawl Pass Se liga se você tá apoiando na loja O Bruno Clash Vai lá na loja digita o código Bruno Clash manda no meu Instagram, porque eu vou dar Brawl Pass pra vocês nessa temporada, beleza? É isso, tira o print ali comprando uma coisa, manda lá pra mim que você tá concorrendo a um Brawl Pass ou o valor em gemas pra você comprar o que você quiser, beleza? É isso, mano, não esquece, apoia o Bruno Clash e manda lá no meu Instagram, no Istres, beleza? Bom, vamos lá então comprar aqui, eu vou comprar logo o com 10 patamares, GG, já comprei, já liberei, desbloqueamos aqui o Brawl Pass, e agora, algumas coisas que eu quero mostrar pra vocês. Primeira coisa que você fala, puta Brunão, mas eu não terminei de resgatar todos os meus baús da temporada passada da Tara, do Bazar da Tara. Calma! Além de, ó, tá vendo aqui, temporada anterior? Além de lá também ter os baús anteriores, ó. Tá aqui, ó, abrir as caixas pendentes que ficaram lá atrás, que a gente tinha deixado. É, é o seguinte, rapaziada: você pode abrir todos. Baús que você deixou da temporada passada do Brawl Pass Depois de ter já comprado o novo Então fica tranquilo que você não perde o que você esqueceu de pegar, beleza? Bom, voltando aí à estação de monstros Você tem aqui as recompensas E tem todos os itens aqui, cara Muito legal, muito legal Tem o Brock Super-Herói Ah, e sabe uma coisa muito legal que você vai ter aqui nessa nova atualização? Você vai poder abrir qualquer um dos patamares que você já liberou sem precisar estar na ordem. Então lembra que a gente falou, ah, mas eu quero abrir todas essas caixas? Quando eu pegar o Surge lá, quando eu pegar o Watson, na verdade, né? Agora é o Watson, Watson. Quando eu pegar o Watson, aí sim eu quero abrir as caixas do Brawl Pass. Eu vou fazer isso. Então sugiro a vocês também que façam. Então agora você pode, tranquilão, a Supercell ouviu a gente e fez isso, que é muito legal, galera. Muito legal mesmo. Bom... Você vai ganhar aqui no, no caminho, você vai ganhar muitos, muitas gemas, muitas caixas, é, a skin do Brock, super-herói. Tem ali os pontos de poder, que é um muito importante né, pro Watson também, para deixar ele fullzaço Aí você ganha aqui as reações também. Novas reações do Watson. E lá no final, a gente vai lá pro final agora, pra mostrar o Watson Paladino Robô. Isso mesmo, o Watson Paladino robô é a skin do Watson que vem na última recompensa. Que agora são 70, se não me engano o último era 60, é isso? Esse aqui é 70 né, são 10 semanas pra você poder fechar tranquilão aí o seu Brawl Pass Gostei demais galera, e você? Bom, agora vamos parar de falar né, vamos parar de falar e vamos jogar com o Watson dentro do Brawl Stars Então, bora lá Vamos lá então, já estamos aqui dentro do pique-gema pra testar o Watson. Olha o Watson robozão que zico que é. Que bonito, mano. Ele é mais devagar mesmo, eu percebi. Mas, mano, ele é tipo um Megazordzão mesmo, mano. Meu amigo. Deixa eu ver o dano, vamos ver o dano. Olha lá. Nossa, olha o dano. Meu Deus, os caras tão pesados ali, hein. Opa, super já, beleza. Maravilha. Ó, tem que ficar esperto, porque os caras tão pesados aqui, hein. Meu amigo. Não posso morrer. Não posso morrer. Mano, os bots são muito... Muito mais fortes e muito mais inteligentes Porque eu tô no nível mais alto aqui, né? Meus troféus estão numa base muito alta aqui Que eu botei pra mostrar pra vocês Bom, o, o caminho do troféu e tal Vamos lá, vamos ter que segurar isso daqui Tentar pegar nosso super Pra poder funcionar ali O nosso super Opa, tô tentando fugir ali Tá complicado, nós estamos com um a menos ainda, né? Tem isso também Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vamos lá, vamos ter que jogar aqui Com um a menos, ó Deixa eu botar meu... Meu... Emote ali também pra constar, deixa eu ver ali o que acontece. Vamos botar de super, eu vou tentar ficar sem tomar muito dano pra não, não perder a chance de mostrar o super pra vocês. Ó, agora o alcance tá maior. Não sei se vocês perceberam ali, ó. Vocês perceberam ali o, o alcance tá maior. Ali. Ó, já vai tentando ali conseguir mais. Tem que acabar com isso aqui, tem que acabar com isso aqui logo. Beleza, beleza, tá. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Vamos bater ali, de boas Deixa eu ver se eu consigo, eu não posso perder Não posso perder Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, mano do céu Tô com medo de perder, se eu perder eu reseto tudo Se eu perder eu reseto tudo Vamos, vamos, vamos Nossa, ah, teletransportei Você viu o teletransportando, mano, meu Deus do céu Bora, bora, bora, bora Boa, boa, mano É isso, meu mano Vamos lá, mais um pouquinho pra pegar nível 3, mano, meu Deus Não pode, não pode, não pode Nível 3, nível 3! Beleza, mano! Deixa eu ver. Como que funciona. Nossa! Ah, eu quero saber o que acontece. Nossa, pegou ali, morreu tudo! Meu Deus! Vamos lá, vamos lá, vamos pegar tudo, vamos pegar tudo! Vamos pegar tudo! Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Bateu, bateu, bateu! Nossa, mano! O bicho é forte, meu mano! O bicho é forte, meu mano! Olha lá, vamos tentar bater ali. Pau, pau, pau! Nossa, mano! Mais um, mais um! Pum! Nossa, você tá louco, mano Então, o nível 1 é, é. Você começa a dar o super, né O último super, o que solta 6 É o que eu ia pegar naquela hora que eu dei o último super Que acabou justamente ali A partida, a gente acabou ganhando Bora jogar mais um modo e vamos ver o que vai acontecer Bora lá É isso, agora vamos de covil de bandido Bora lá então, vamos ver o que vai rolar Agora, vamos tentar pegar o, o super no nível máximo, né O nível 3 do Watson Tá devagar ali, a gente percebeu que depois que ele, que ele conseguiu ali, é, subiu, começar a soltar os supers A gente viu que ele melhora até a velocidade, ó Vai ser agora, ó como ele anda mais rápido, ó como ele anda mais rápido Vamos tentar bater ali, quebrando batemos ali, batemos ali, batemos, batemos, batemos Boa, beleza, subimos ali, vamos subir ali Cadê, cadê, cadê? Boa, boa, beleza, super de novo, já estamos bem na fita, hein Já estamos bem na fita, só não pode morrer, mano, se morrer aí dá ruim, né Bora Boa, boa Boa, mais um, mais um, beleza, boa Vamos lá, aí, aí sim, hein, deixa eu ver Olha lá os seis Olha lá os seis, as seis batidas Que a gente tem ali Tem que ficar esperto com aquele Vamos de novo, tem mais um Ai, mas Nossa, mano, e aí, o que, que acontece Se você faz mais um, eu fiquei na dúvida Agora também, mano, agora eu fiquei na dúvida, porque, mano O super é limitado, mas acho que O, você, ah, entendi Você não perde o que você já ganhou no super mas, o que muda é o, o super que você acaba dando mais dano, entendi, entendi. Tá, então, em tese, eu per morri e perdi tudo, né? Perdi toda a minha vantagem que eu tinha ali, aquela questão dos... Olha, nossa! Aquela questão do, do, do de andar mais rápido também, de... Aqui já estou andando mais rápido, já consegui, né? Mas o de aumentar o alcance, de dar o dano em 6 ali em vez de 2, né? Então, isso daí tudo eu acabo perdendo na hora que eu morro, né? Ó, tá indo ali... Vamos ver se o dano, se tem dano, tem dano também, nossa, tem dano também na batida, muito legal, vocês viram dano na queda? Você dá o super, ele pula e pá, bate ali e tem o dano também, o que é muito legal, então se você for utilizar o super, tente utilizar próximo de alguém ou tentar finalizar alguém com super, que além de você melhorar seu nível, você ainda vai bater, vai dar o dano e ainda é capaz de finalizar alguém, beleza? Muito top Comenta aqui embaixo o que você achou Das novidades desse vídeo E se você quer mais é claro Não esquece de se inscrever no canal Deixar aquele like, dar o tapa no sino E voltamos assim que tivermos mais novidades Um abraço, tamo junto, falou, foi!